¿Realmente merece la pena comprar el famoso eh, el difusor de Flash Pop Up? Vamos de una. Entonces he comprado ese difusor hace un tiempo, en ¿sí? un momento así desesperado y así fotografiando de noche en un evento y Tenia só minha flecha pop-up e falei, eu vou comprar isso, algo que melhore a luz, não? Comprei, ao final eu não necessitei usar porque eu não conhecia a iluminação. Terminou que não era mal, assim. Enfim, nunca usei, nunca testei. Então esses dias eu falei, vou aprovar isso e ver se... se gastei minha plata, se tirei minha plata na basura, vale? E... E, bueno, eu fiz uns testes aí, não? O flash pop-up é, por la teoria, que una, sempre te vai dar uma luz dura. ¿no? Porque ele o tamanho da fonte de um flash pop-up é menor que o tamanho do sujeito. Quando eu agrego esse difusor aí, o que vai passar? Vai aumentar um pouco o tamanho da minha fonte de luz, mas, assim, vai seguir menor que o sujeito. Então eu vejo um vídeo aí com esse tema, com essa teoria, né? Então... A luz vai seguir sendo dura, assim. Não te vai dar uma luz suave, vale? Então minha hipótese era... Pois, então... Há muito esse difusor que vai ser, vai... diminuir a intensidade de minha flash, assim. Não é certo? Então... Sim, sim, essa era a minha hipótese. Sim, se, isso, se esse difusor só diminui uhum. a intensidade do flash, well, depois eu posso fazer isso manualmente vai dar igual, não? Então, eu fiz essa prova, não? Então, cá vocês estão vendo... Eu he fiz fotos só com o flash e abaixo cinco fotos usando esse difusor, não o branco. Nem usei os coloridos então, por quê? Porque o flash flash tem 5 passos, não né? sei. Ele vai de menos 3 a mais 1 um de intensidade. E entre esses, menos, por exemplo, entre menos três e menos 2, ele vai ter dois passos, não. Vai ter 2,3 e 2,7. Então, eu vejo 5 fotos com menos 3, menos dois, menos 1, um, 0, mais 1 um de intensidade. Né? Sem difusor, com difusor. Então, se eu agarro. Dois fotos comparativas, né? Então, foi flash e neutro. Então, tenho aqui a direita. Então, tenho aqui com sim difusor e com difusor. Então, se tu miras as duas fotos na mesma intensidade, tu vai falar, uau! Wow, pode pensar, puta, dá diferença, não é certo? Eu he visto reviews que fazem só assim, né? Com um, um, uma intensidade. Então, óbvio que vai aparecer aqui que funciona, e funciona aí. Óbvio que funciona, assim. Mejor, parece que melhor, né? Mas quando tu agarra. Aí tu agarra uma foto hecha com flash pop-up, sem difusor, com intensidade menos 1, e põe em comparação, tu vai ver que as fotos são similares. A foto de intensidade menos 1 com flash é similar a a foto de intensidade zero com o difusor. A lo que é usando isso aqui, tu vai barrar mais ou menos um ponto de densidade de tu flash, é isso que tu vai fazer. Coisas que tu pode fazer manualmente, ¿sí? entende? Então, ao invés en tu põe isso, tu barra aí menos um, ou juega aí com menos intensidade hasta chegar a um ponto mais razonável, assim, vale? Depende, entender? Então, se eu agarro, por exemplo, Outra, se eu agarro uma fotografia hecha com isso, com intensidade menos 1, ela vai ser similar a uma fotografia hecha com o flash pop-up livre a menos 12. Assim. Vale? E assim tu vai jogando. Então, se tu miras essa regra, essas regras de comparação, tu vai chegar a essa conclusão. Assim. Vale. Então, minha conclusão personal é: ao invés de gastar 15 soles nisso, puta, ahorra e compra outra coisa, vale? A conclusão é, não serve pra nada isso aqui, vale? Então, esse era o essa era review aqui. <risos> Se eu tivesse visto um vídeo assim antes, eu não havia gastado, vale? Espero que tenha sido útil aí. E busca reviews aí antes de comprar as coisas porque por vezes sirve, vale? <risos> Até a próxima!